Sandra, muito obrigado. É, pessoal, eu sou Ricardo Gasparetti, é, sou responsável por vendas enterprise na Gênesis e queria agradecer a presença de todos. Estamos aqui também com a presença do Fábio Formento, que é o Head de Customer Success e Logísticas da Neon. E a gente vai ter um bate-papo aqui bastante interessante. Então, queria te dar as boas-vindas, agradecer a sua presença, Fábio, muito obrigado por ter, é, estar participando aqui conosco. E queria que você contasse um pouco para a gente é, como é que está o crescimento da Neon, que a gente vem acompanhando muito, né? então, como, como a Neon está crescendo, e contar um pouquinho o momento que vocês estão atualmente. Cara, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É, a Neon vem num crescimento grande, né, bem sustentado, então, com mais de 13 milhões de clientes e a gente trabalha muito com o digital, né, com o atendimento é muito importante para gente, Ricardo, é, o como que o cliente nosso se sente com o atendimento, Eu não estou falando de um atendimento assim, mas toda vez que ele precisa da Neon, como que a gente faz essa interação com ele de uma maneira empática, né, humana e, e principalmente como é que a gente faz essa, como é que a gente resolve aquela dor que, naquele momento, ele está passando, né, cara? Então, sim, a gente bu busca muito por isso, a gente não economizou em, em ferramentas, né? Implantamos agora, em junho, a Gênesis iCloud aí, com o chat indo muito bem. Estamos ainda com um pouco... A... Trabalhando pouco ainda o que a Gênesis pode explorar, então agora a gente vai criar duas squads, tá? então ah, tem uma squad de atendimento, uma squad de digitalização, para acelerar e, e implantar redes sociais também na Gênesis, para ter essa experiência que a gente está falando aqui, Bem fluida, cara. Muito legal. É, legal a gente também acompanhar esse crescimento, né? E, e, e eu queria te fazer uma, uma pergunta bem específica. Né? A gente está vindo aí de uma outra conversa muito interessante falando de employees. Né? E a gente, quando a gente olha às vezes para o segmento financeiro, segmento financeiro muitas vezes a gente pensa numa coisa mais engessada. Como que é para neon? Hoje, o funcionário. Como é que vocês olham para o funcionário dentro da Neon, dentro desse aspecto de é, atendimento? Como é que ele colabora para que você traga uma experiência melhor para o seu cliente, mais empatia para quem está lá na frente, ou lá do outro lado, na verdade? Cara, essa pergunta é, é interessante. Para a Neon, o funcionário é o principal ativo que a gente tem. É a principal figura que a gente tem. Mas olha como na Neon é bacana, cara. O meu funcionário é meu cliente. Então, como que eu gero uma experiência para ele como funcionário, que era o que estávamos conversando há pouco, aqui antes da gente, né? Como que a gente faz ele ter uma experiência boa, mas ele também é meu cliente na hora que ele precisa de algo. Então, tornar ele com o um senso de dono do funcionário, mas, puxa, eu preciso melhorar esse processo, eu preciso melhorar essa, essa comunicação, como que eu falo melhor, como que o bot é, pode nos ajudar antes porque eu sou o cliente que vou usar ali na ponta o meu cartão de crédito, o meu, meu investimento, como é que eu vou usar o empréstimo, como é que eu vou fazer um parcelamento de fatura. Então, é muito legal isso, porque, principalmente, é, onde eu trabalho, que é o Jack, que é o que fala com o cliente, na realidade, na Neon, né? quem fala, que está ali, frente a frente, atendendo, ele é o cara que usa a conta Neon, que usa o cartão de crédito Neon, que precisa do empréstimo, então ele sabe as dores. Então, Tendo isso, ele sendo bem tratado pela Neon, em todos os quesitos, né nós estamos 100% home office, 100% home office. Né? E, e, e pasmem, tem muita gente disputa diz, Puta, mas home office é bom, não é bom? Cara, os números da Neon de atendimento e de logística em home office é ladeira acima. é Indicadores de é uma coisa muito importante. Da, dos indicadores de satisfação do nosso funcionário que a gente mede todo mês, melhorando mês a mês, logística entregando mais rápido, a gente atendendo o cliente mais rápido e mais resolutivo, com mais empatia. Então, a, a, a Neon preza pelo seu funcionário, porque ele também é o nosso cliente. Então, essa mão de duas vias é muito interessante para a gente retroalimentar a Neon, retroalimentar os produtos, retroalimentar a empresa do que que o nosso cliente está pedindo e está tá querendo na ponta, entendeu? é perfeito, né? Isso é, assim, acho que é o, é o melhor feedback que vocês podem ter, é de quem está lá dentro, né? Porque além dele saber o que ele precisa, ele entende o que ele precisa como cliente, né? Isso é super interessante e, e, e legal ver que isso tá na, tá dentro da, dentro da filosofia de vocês também trazer isso para o cliente final, absorvendo, obviamente, o que você tem até do próprio funcionário. Né? E aí, é, eu acho que isso traz muito, muita proximidade quando a gente fala de um mundo onde a gente está caminhando cada vez mais para bots, né? mecanismos, de, onde você tem uma interação não tão humanizada, né? uma interação onde ela... Tem que trazer e prestar um serviço que é, que é super interessante para que ela preste serviço de agilidade, ajude nos processos, inclusive de coleta de informações para, para as centrais, para as, de atendimento, para vocês. Né? É, a gente, por outro lado, perde um pouco da humanização quando a gente, num primeiro momento, olha é, para essas ferramentas, né? Como que é para vocês o investimento hoje, como vocês estão enxergando? Né? Então, o crescimento da inteligência artificial, vocês têm uma velocidade de crescimento muito grande. Né? E vocês têm, obviamente, que crescer, acredito que em todas as frentes, né? tanto em pessoas como em tecnologia. Então, como, como que é para vocês, como é que tem apoiado é, a inteligência artificial, os bots, esses mecanismos técnicos, versus manter uma... É, um, um atendimento onde você possa ser mais, é, como a gente diz, humanizado com o seu cliente. é Pô, Ricardo, a gente é de uma época que os atendimentos eram todos por voz, lembra? Verdade. Só voz. E aí começa a falar de digitalização, começa a ter internet, e aí a gente coloca chat, mas ainda era um ser humano falando lá. né? E logo depois vem as inteligências artificiais e o mundo inteiro diz, poxa, o atendimento vai ser todo robotizado. Eu não acredito nisso, nunca acreditei, acho que, que isso não ia acontecer e não aconteceu. Mas a gente tem que voltar um ponto e dizer assim, o que é uma humanização no atendimento? Humanização para o Fábio é uma coisa, para o Ricardo é outra, é? para o cliente é outra, para o meu pai é outra. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Cara, a gente tem que entender via dados, com muita informação de dados, o que, que o cliente prefere. Se ele prefere o chat, se ele prefere um WhatsApp, se ele prefere um e-mail, se ele prefere uma voz. E aí, colocando ele no centro como responsável, a gente fazer a humanização para ele, não para, para mim, para ele. E como é que a gente usa a humanização nisso? De forma empática, se ele quer um WhatsApp, ele vai receber por WhatsApp. Se ele quer um SMS, vai ser SMS. E entendendo isso, trazendo a humanização, como que um, um bot vai falar com ele? Nós estamos num país continental. Do jeito que ele fala com um gaúcho, ele não pode falar com um cara aqui do Nordeste, porque são sotaques diferentes, jeitos diferentes, palavras diferentes. Então, precisamos ter uma inteligência, uma curadoria, colocando muita informação para dentro. E aí, a ferramenta que a gente tem com a gente que usa a Google, é para isso, para poder fazer essa separação regional que a gente tem aqui, né? entendendo as diferenças com muita informação e colocar o toque do humano fazendo uma curadoria boa, um atendimento via chat melhor, um WhatsApp melhor, tendo e sentindo, o robô é muito legal, eu gosto muito de, de inteligência artificial, você que sabe, mas o robô ainda não tem aquele feeling do sentimento na hora, ele vai captando dados e no momento ele vai ter o, o sentimento, mas como que eu sei que o Ricardo está me pedindo uma ajuda naquele momento que o pix dele precisa ser feito e ele está com um problema na conta, como que eu resolvo o problema dele? Então, essa empatia humana, eu tenho que fazer o atendimento humanizado em qualquer canal que ele estiver usando Se a gente não fizer isso, cara, a gente tende a perder cliente. Porque eu, eu sou um cara que eu gosto de resolver as minhas coisas via WhatsApp. Hum. Hoje você presenciou, eu tendo que Sim. ligar eu para resolver um é. problema que ainda disse assim, pode me mandar o WhatsApp? <risos> não, não tenho WhatsApp. Cara, estamos vindo para cá, tenho, tenho reunião. Então, como que coloca tudo isso com o cliente no centro e humaniza todos os canais possíveis de atendimento? E aí, quando vem isso para dentro, como que se o cliente entrar em contato comigo, eu saber todas as interações que ele teve por qualquer canal? O verdadeiro omnichannel, né? não é, a exato. multicanalidade. Uhum. Né? Como que a exato. gente faz isso de uma forma, e é isso que a gente está acreditando Neon, junto com a, a Gênesis, de fazer para 2022, esse, toda essa inteligência, toda essa humanização de canais, todo esse trabalho, e aí é muito legal, cara, porque, voltando no Employment Spirits o nosso geek, né que a gente chama de geek, a pessoa que atende, nosso analista de atendimento, ele participa da construção. Muito legal. Sim. Porque ele vai ter o senso de dono, ele escuta o cliente, ele é o cliente, como que a gente conecta tudo isso para fazer da Neon um atendimento extraordinário. Esse que é o caminho que a gente vai para 2022, eu acho também que é um caminho de todas as empresas. Então, um atendimento de, de, de excelência tem que ter humanização, e essa humanização com inteligência, com dados, Sim. com curadoria, uma, uma é. algo bem especial para o cliente poder se sentir importante e dizer, poxa, do outro lado tem Sim. pessoas que se importam comigo. né Sim. E eu acho muito legal o que você colocou, porque é exatamente é, trabalhar dessa forma que vai levar é, o, você a gerar uma maior proximidade do seu cliente. Né? Então, acho super interessante a forma como você colocou. E aí eu queria... Você é um cara que tem uma experiência, a gente já se conhece há bastante tempo, você né? tem uma experiência ali... É, passado por, por por outras empresas grandes empresas também né sempre é, voltado a esse mundo de atendimento e, e, e eu lembro da nossa conversa algo que você me falou que chamou muito a atenção né que é talvez transformar o atendimento num centro de receita né não numa não numa despesa né então é, eu acho que tem tem duas coisas que são muito importantes né como é que você cresce e olhando para o crescimento do, da, da Neon, é um crescimento muito exponencial, né? como é que você cresce aportando com a tecnologia? Como é que você está enxergando esse crescimento hoje para a tecnologia? E como é que isso está trazendo para vocês diferenciais é, para que você seja muito mais um centro de receitas né, é, do que um centro de custos para a empresa? Esse é o maior desafio que a gente tem, né? É. As empresas olhavam o atendimento como um, um, um custo apenas e tudo que não dava certo, colocava para fazer lá. Né? Na Neon, não. Na Neon, primeiro, é qualidade. Acho que a receita fundamental que o atendimento, né o GEC a logística podem trazer para a Neon é a qualidade. Qualidade na entrega do cartão, qualidade na, na, nas, nas interações. Isso vai diminuir churn. Não tem dúvida nisso. Comprovado, isso diminui churn. Como que eu, integrando todas as as oportunidades de atendimento, eu consigo entender que na hora que você estiver falando comigo eu tiver um cartão de crédito para te oferecer, eu posso te oferecer. Dependendo da conversa que eu tenho, eu te, eu te ofereço um empréstimo. Não estou ali só para resolver o que você não está conseguindo entrar no app, não está conseguindo fazer uma transferência. Eu consigo, de uma forma humana, entender, e com muitas informações de dados e tecnologia, e aí que eu acho que a Gênesis vem para nos ajudar, né, é eu já consigo, de uma forma receptiva, receptivo, cara, uhum. o cliente está ligando para mim, uhum. de uma forma receptiva eu virar, um, virar uma receita vinculando o cliente. Mas a primeira vinculação, Ricardo, eu não tenho dúvida nenhuma que é a qualidade. Tá? Então, assim, ah, vamos vender cartão de crédito. Não, primeiro é a qualidade. O cartão de crédito, o empréstimo, vai ser na sequência. Reduzindo o churning, é, esses números que eu estou falando aqui, números globais, não são da Neon, uhum. que da Neon eu não não tenho número para falar. 1% de churn a menos no mercado financeiro é praticamente um milhão de reais de receita. de receita. Então, é um dinheiro que está passando pelos pelo atendimentos, passa pelo atendimento de todas as empresas, e a gente tem que entender que isso é necessário. Vincular o cliente, qualidade, e aí volta, humanização. Hum, Vincular o cliente, eu, eu dar vários canais para ele ser atendido, por onde ele quiser, por onde ele quiser, Sim. e quando ele for atendido nesses canais, a gente resolver. Não dá para ficar aqui, vou transferir, é mais 48 horas, 72 uhum. horas, não. Entrou, resolveu, e aí tu vai ter uma qualidade, medida no C7 ou no NPS. Uhum. O funcionário que está atendendo vai se sentir super importante, porque ele resolveu e a maior dos dores do atendimento é quando a gente não consegue resolver na hora, que parece que o funcionário fica ali por ter que transferir, não consigo ajudar o cliente nessa hora. Então, o funcionário também vai se sentir satisfeito no trabalho que está fazendo, né vai ter o c 7 o NPS bom, e aí a gente vai trazer um churn menor, daí a gente vai vincular um cartão de crédito, a gente vai vincular um empréstimo, a gente vai fazer um investimento no CDB, e aí a gente ajuda o cliente de todas as maneiras. Isso, isso dá resultado. Tu não consegue transformar da noite para o dia. É cultural, uhum, sim. tem que fazer o, o, a empresa inteira entender que isso é importante, fazer com que o, o geek, que é o que está atendendo na ponta, tenha senso de dono, né? como é que ele uhum. tem senso de dono, e esse crescimento que a gente está tendo, como que eu cresço o atendimento, mas não no mesmo tamanho que eu estou crescendo a empresa. Sim. Porque daí não, não dá certo. Né? Então, sim. acho que a tecnologia vem muito para nos ajudar a crescer, ganhar qualidade, fazer negócio, mas também ser eficiente de não crescer, senão Sim. a gente contrata um batalhão né, e, e não vai dar certo. Ah, eu acho legal, porque isso também habilita você criar mais produtos, levar mais produtos para o pro seu consumidor final, né, na verdade, para o seu cliente, né, de uma forma de crescimento bem equilibrada e manter... Acompanhando como é que ele está sendo atendido, quais são as dores que ele vem passando cada vez que ele precisa interagir, ou com um produto novo, ou com o próprio crescimento da empresa. Né? Acho que essas coisas têm que subir de forma muito equilibrada. Né? Muito, acho. muito. Tu vai abrir espaço, quando tu começa a entregar qualidade, começa a vincular o teu cliente. No caso de bancos digitais, os clientes têm vários bancos, né? Uhum. Eles vão testando, que nem nós. Pô, comprei Sim. um carro, não gostei. É comi tal negócio, não gostei. Contestando, como é que a gente vai pegar o cliente? dizer assim, cara, vou pegar ele quando eu vincular. Quando ele precisar de mim, porque tem uma historinha que eu conto, tem um hotel que tinha dez andares, né? Então, do primeiro ao quinto até o cinco estrelas, do primeiro ao quinto não faltava nada impecável. Do sexto ao décimo faltava um item de suma importância, papel higiênico, uma toalha de banho, e o hotel sabia o que, que estava faltando. Então, o cliente ligava, o hotel disse, ó, oh, estou no quarto 601, e tá, um minuto depois estava entregue. Moral da história, o NPS do sexto ou décimo andar era maior do que do primeiro ou quinto. Tá, mas, Fábio, que loucura é essa? Não, todos nós sabemos que problemas existem. E vão existir. E vão existir. A diferença está como que eu resolvo. Qual é a rapidez, qual é a agilidade que eu dou o retorno para o cliente. Então, todos nós sabemos que vai ter. E como é que eu dou o retorno, como é que eu trato esse cliente, como que eu sou humano com ele, entender, porque vai ter pessoas que estão precisando naquele momento comprar um remédio específico e eu tenho que entender que naquele momento eu preciso resolver o problema dele com urgência para ele poder fazer a compra. Vincular ele com os nossos produtos e aí tu começa a entender o teu cliente melhor, Pô, ele usa um CDB 15 dias, ele usa é, o cheque especial durante 5 dias, como que eu ofereço vantagens para ele? Porque esse é um grande propósito nosso da Neon, é mudar a sociedade, mudar como se enxerga banco. Né? Aqui não tem letras miúdas, então é muito legal isso, assim, porque daí o, o funcionário sente super importante, porque não tem letras miúdas. O cashback, é lá, usou, ganhou. Então, como que a gente mostra para os nossos clientes que nós somos transparentes de verdade? Vai ser nas relações que eles tiverem com a gente. Não tem dúvida que a gente vai poder vincular, vai poder trabalhar muito mais, sempre, Ricardo, com a tecnologia. E por isso que a Neon né, tem a Gênesis, a gente acredita muito na parceria que a gente tem, eu gosto muito, particularmente, sei que eu sou chato <risos> em vários momentos, assim, mas é porque... Um grande parceiro. Mas verdade. é para o bem de todos, assim. É, é eu poder chegar e dizer assim, puxa, pô, legal, a Neon está indo super bem, e as pessoas perguntam da rede quem tu usa lá? Pô, eu uso falando de tal, eu uso a Gênesis, eu uso e é com isso que a gente faz Legal. um trabalho, Sem, e a gente vai crescer cara não é. tem dúvida nenhuma, a gente está trabalhando muito bem para isso, tem time muito bom tem time de produtos com o pé na bola tem time de finanças, tem time de TI tem time de atendimento, Legal. a gente vai crescer muito, muito, muito e contamos muito com a tecnologia, mas precisamos melhorar a nossa inteligência artificial, como é que a gente usa o bot, que a gente estava conversando mais cedo, uhum. como é que a gente usa dados para isso, que a gente vai implantar agora as redes sociais também, como é que a gente integra tudo isso para que seja um omnichannel de verdade e que o meu geek, o meu atendente, lá meu analista de atendimento, tenha uma experiência incrível quando ele estiver abrindo uma única tela e lá tiver todas as respostas dele, entendeu Sim. imagina, só no clique. Verdade. <risos> Fica mais fácil. Muito mais fácil. Aí ele vai se sentir melhor, né? Ele vai poder fazer outras coisas. Ele vai poder ser mais humano, ele vai poder pensar, mais... não precisar para é. procurando, cola, copia e cola daqui, dá alt tab ali. Hum, nós estamos numa, numa época que não dá mais para ser isso, né? Verdade, cara. E, na verdade, queria agradecer a nossa parceria, não é de agora também, né? A gente é. já se conhece bem, Faz né? a gente tempo. sabe. Então, tem chatice, tem bastante transparência, é muito legal, acho que a gente sempre conseguiu... É, trabalhar de forma olhando aí para o futuro, como, como como trazer o melhor aí para vocês, né? para para o que vocês estão buscando como como empresa. Eu acho que tem sido uma parceria muito legal. E na verdade a gente agradece vocês, por você estar é, tá sempre encabeçando aí, sempre colaborando conosco e sempre é, nos puxando também para coisas melhores ali, que a gente sabe que o que a gente quer levar também também é nosso... O nosso lema, o nosso mote também é levar uma melhor experiência né, para o cliente final e poder apoiar as empresas para isso. Então, o feedback de vocês, obviamente, é super importante também para que a gente possa fazer as isso. As pessoas né? vão achar que eu sou chato, mas é uma brincadeira é. que a gente faz aqui entre a gente. É. É. Que a gente já se conhece faz, faz um tempo, bom tempo. né? É. Então, dá, dá, é tem essa mesmo. liberdade, é. dá essa liberdade. Né? É. E eu queria te perguntar uma outra coisa, como é que você olha... É, pro, pro, assim o crescimento de bancos digitais, muito grande. Né? Então, a gente tem que sempre buscar os diferenciais. É, a gente entende que é, trazer essa. Quando você traz empatia, quando você traz. É, como você falou, quando você mostra para o seu, para, para o seu cliente que você conhece ele, você, além de trazer essa empatia, você traz confiança. É, a confiança, que eu, eu acho que é uma das coisas que leva o seu cliente, que vai estar olhando o mercado, obviamente, a continuar confiando você e, e, e continuar fazendo negócio com vocês. Né? Então, é, como é que vocês olham hoje para esse mercado? Estamos falando mais de tantos, é, tantos bancos, bancos pequenos, mas, é, poucos bancos, mas com, com, é, muito grandes, Estamos falando agora no mercado que está um pouco mais proporcionalizado entre as empresas, né? Como é que, o, como é que a Neon é, olha para o Futuro nisso? Cara, eu acho que primeiro banco digitais foi, é algo sensacional o Brasil, né? Nós ficávamos aí presos a quatro grandes bancos, né? Um, quase monopólio, porque um que um fazia, o outro copiava, de uma maneira. E os bancos digitais vêm para quebrar isso e tá aí esses, a quantidade de bancos digitais. A Neon é preocupada. A neon preocupa não com o nosso concorrente. A gente está preocupado com o que a gente faz para o nosso cliente. Qual a transparência que nós temos com ele? Porque o melhor vendedor nosso vai ser o nosso próprio cliente. Quando ele falar bem, puxa a neon, puxa a neon, puxa a neon, a neon, aí o pai vai usar. que isso, a neon? Não, a neon aqui, ó, tem tudo aqui no app, são confiáveis. O que eles prometem, eles cumprem. Está aqui, não tem letras pequenas, aqui, eu faço meu o meu, meu cashback aqui eu uso, uso, vou lá, aperto o botão, resgato, entra na minha conta em segundos, sem letras miúdas. Eu acho que nós, como sociedade brasileira, temos um problema muito sério de acreditar, porque muito tempo nos venderam, que, ah, porque só serve para tirar dinheiro, só serve para isso. Como é que um banco e um cliente me fez essa pergunta num foro que a gente teve segunda-feira, fez para mim, fez para o grupo, como que a Neon consegue não ter taxa? Porque a gente não quer ter taxa. A gente quer mudar a vida do brasileiro. Né? O nosso fundador, ele cria a Neon, o Pedro, porque ele percebeu que ao longo do, do ano inteiro ele gastava quase mil reais de taxa com o banco que ele tinha. Então, esse é o propósito. Como que a gente muda? Então, como que a gente vai se diferenciar dos concorrentes? Produto bom, transparência, um app Fenomenal, e isso é um feedback que a gente recebe direto dos nossos clientes, que o nosso app é fácil, prático, que, e as pessoas que nós estamos falando, Ricardo, é importante falar que bancos digitais trabalham com muita gente que foi desbancarizada há muito tempo, que não sabe usar o cartão. Nós estávamos explicando uma, com esse fórum de clientes que dá para guardar 10 reais por semana, O cliente disse, ah, eu não sabia, eu achei que tinha que guardar no mínimo tanto. Então, como que a gente ensina? É uma parte, mas isso todos vão fazer. A Neon se preocupa em dar um diferencial no modo que ele trata o cliente. Que vai passar pelo atendimento, vai passar pelo produto, vai passar pelo, pelo cartão que, vai, que, né, que estiver utilizando, vai passar pelo app, vai passar pelo empréstimo, vai passar pelo não-empréstimo, vai, vai proteger ele se tiver uma, uma possível fraude de, de cartões, vai proteger. Então, como que a gente faz e vincula esse cliente? Essa é a nossa maior preocupação, a maior dor. Então, o, o, a empresa inteira é focada nisso. E nós, lá no, no, no atendimento, temos a obrigação de pegar essas dores e levar para dentro onde a é, dizer: precisamos resolver isso aqui. É isso aqui que a gente precisa resolver. Isso aqui que o cliente está reclamando. Tem um fórum que acontece semanal para a gente falar exatamente dos problemas que o cliente está enfrentando. Ou das dificuldades, que às vezes é uma questão de UX também. Nossa maior preocupação vai ser sempre a qualidade e a transparência com o nosso cliente, cara. E que ele possa realizar os seus sonhos e objetivos. Muito legal, cara sendo muito sincero com um propósito desse, né, de levar o melhor para o cliente, sem cobrar taxa, sabendo de uma de um ponto que é um ponto totalmente crítico, hoje em dia não tem como não gerar realmente uma empatia, confiabilidade, credibilidade e obviamente tem que acompanhar isso com, com todo o desenvolvimento que vocês estão olhando, como é que vocês é, estão atendendo isso, como vocês seguem esse Comportamento. Né? Então, assim, é muito legal, não tem não tem muito o que falar, eu acho que é, esse é o, é o que motiva, é né? um propósito super legal para que a gente é, possa trazer é, muito mais crescimento do que vocês têm né, tido hoje. É, Fábio, eu queria agradecer, muito obrigado pela sua presença, foi incrível, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conosco, dividir um pouco da. Da história que você tem vivido e que a nossa parceria continue por muitos mais anos aí, que a gente possa crescer. A gente está à disposição para crescer junto com vocês. É, muito obrigado. vocês sei tem alguma consideração final, mas Não, eu quero, eu agradeço quero, a sua presença aqui. Eu quero as agradecer, suas respostas. cara. Agradecer mesmo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de cliente, falar de atendimento, falar de pessoas. É o que me motiva também. Então, o propósito da Neon está muito com o meu propósito de cuidar das pessoas e cuidar das pessoas, tanto o cliente quanto o meu funcionário, para que eles possam realizar seus sonhos e objetivos. E sim, Ricardo, na nossa transparência, a gente vai long, longamente ainda com essas parcerias. Tá? Obrigado, obrigado, pessoal. Tem mais aí, tem mais conteúdo bom vindo. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Pessoal, continue aí para ver os, os próximos conteúdos. Vou devolver aqui para a Sandra. Muito obrigado, pessoal. <música>